Mano, 255, velho. Gravando. 255. Gravando também. Ah, essa missão é uma imundícia, velho. Sem conta é foda jogar. Deixa eu apresentar aí a cá. É, ué. Eles estão a 400 metros de diferença de mim. Eu vou conseguir chegar lá, uns uns fazer, eu vou chegar lá, mas não vai ter o que eu fazer não. Eu vou chegar mas não vai ter o que eu fazer não. Ah, bati, já não vou mais. Pelo menos um fragzinho eu vou conseguir fazer. Vem comigo. Olha, vamos ir por aqui, aqui ó. O que faz, você, não, isso não é volta. Ó, a outra pegar. já desceu, a outra já desceu. Tá, a outra tá, desceu. Um eu ia matar ela pela carinha Tá certa daí e qual ela tá aí, aqui? Ela tá roxando aí! Morri velho, caralho! Tá certeiro mendigo, mim de gol, me enganando! É morte! de pistola, mas não foi o suficiente Toma, vai querer matar pela garagem, vai entregar, não tem o que fazer não. Eu tinha acertado o snipe nele. Ele foi, ele foi por dentro, ele foi por dentro aí. Minha escola? Tá em cima, tá em cima, quer dizer. Acertei. Nossa, vai, eu errei. Nossa, na hora é que eu tive, vision. Nossa, deu um lag, mano. Tu troca a arma no que, é? No Nossa, tu tem uma mãozona, hein, fi? Não, meu dedinho do lado do midinho. Caralho, o midinho eu seguro o shift pra, pra correr. Eu também, eu tô falando, o midinho ou o, o, o, o dedo do lado do midinho, velho. Caralho, mano, Tô falando que tem uma mãozona, velho? É uma grande, pô. Você é louco, mano. Não é pequeno, tem o nem O meu bugue é pra mudar a câmera, pô. Ponte. Aqui, eu ia aqui em cima, velho. Ah, mas aí você vai ter que cuidar de um lado ou de outro, velho. A ponte é melhor? Eu tô na ponte aqui. Então fica, vê que eu vou ficar daqui. Ixi, não vai rolar não, velho. Tem que voltar. Pegaram? Pô, estão tudo lá já. Nossa, acertei. aqui em cima do carro. Ah, não ia... Ai, não ri! Ai, que me retirou em cima do carro! Eu matei, velho! Velho, é muito bonito quando acontece isso! Hoje eu fiz, mas né, pedo. Matei! Boa! Mano, ele veio em cima do carro, foi taco-faco! Aí eu não muito em nada. É, mas né? eu acertei no outro, pô! Eu acertei Acabar no que tava carro. em cima do carro. Uhum. Não, mas eu vi tô... um pistola no desni, pô. Porra, velho. Só que você tá indo muito de pistola, velho. Tô, velho. Pra caralho. Você tá mirando? Tô. Aí? Tá. Tá, caro, filho. Lá no final? Uhum. Lá naquela entradinha Nossa, aí. Nossa, deu na hora que eu saí. Aí o outro ali também. Nossa, qual o Nossa, tô muito merda. Acertei ele. Tá vindo de cá. Então pega aí. Tá vindo de cá. Fui do outro, cuida do outro. Se eu morrer aqui, você. Cuida esse aí agora. Saquei. 85, velho. Quer morrer? Não. Eu não tenho como uma daí, sabe que tem lagoa, tá dando as porta. Abre a caixa aí. Caralho, você tá voando, seus outros tá bom, ele. Nada, ué ah. Lá, lá, lá, para, para, para, para, para, para, para. Acertei. Isso aqui, aqui de dentro? É, os dois, pecado. Nossa. Nossa. Ele tá aqui. 30. Eu acertei ele! Por que, que ele coisou de novo? Ah, tá pra explodir, hein? Acertei? Tá, tá transportando os caras pra mim, véi! Tá pra você não, lagarto? Não! Ele pra tá aqui do lado, é pra esse lá, caralho! Deu um tiro muito lindo esse moleque aí agora, véi! Tô muito alto! Tá lá, Wacha! É, mendigo, mendigo! Pra Pronto. Tá, tá morto! Deixa eu matar! Ah, PDS! Olha o PDS aqui, olha aqui! Eu derrubei o PDS! Acertei ela, véi! Acertei de pistola, cara! Mas eu... Eu... eu dei o de sniper nela certinho na minha mira, acertou no pedestre Brincadeira, viu? Quanto? 30, né? 30 essa pistola, véio. Essa aqui também, essa aqui é 35 Olha nas costas! Nossa! Certei! Nossa! <risos> é o extra de... É o Vitor, <risos> Ela não fecha a mira, velho! Isso que é o pai! Não fecha? Não. Acho como assim, andando? Quando você atira, ela não fecha rápido. Nasceu lá pro E, a minha enjiga. Mano, esse cara quer virar prato, só pode, velho. É Os mano? dois. Nossa. Tá ruim pra que... eles mesmo. E aí que tá parado né tirando, né? por isso que é pássaro né, da minha escopo ficar. Oh! Não velho, por que que você tá te matando cara? Você tá a coisa. Ah velho, você também tava velho, pelo amor de Deus um bicho. Eu tava? Eu que tava velho. Ah foi mal velho, eu não vi que eu tava. Meu Deus, mesmo assim velho, mata na missão não, você é da gente? Você ia nascer aqui velho. Não, a questão não é essa velho. Ai que leve, mano. Eu tô sem ah, bala, velho. Ela não quer atirar não, eu não tô atirando. Eu não tô atirando. Ah, ela ficou me olhando, ela não quer atirar não. Fiquei <risos> virando ela, ficou virando em mim. O outro também tá lá, me dá cor ver. Acertei, não sei se foi ela bala ou quer dessa. Acertei. Acertei, eles tão achando que é água, por isso que tá assim. Vai, vai. Tu tá de Snipe também? Aham, é uhum, claro. pegou o Snipe. Eu tô sem bala de nada, velho. A última aqui, ó. Ó. Ah, agora não quer pegar, não. Ó. Sem bala de nada, filho. Acabou minhas balas tudinho.